Bom pessoal, é, na aula pa, na, no vídeo passado eu mostrei para vocês como é que a gente faz um módulo, né, mas o módulo estava dentro do programa. Agora, como é que a gente compila um programa de Fortran com o um módulo estando separado? Okay? Então se vocês olharem aqui nesse diretório, eu tenho, né? Eu tenho um, três programas aqui e o meu programa de módulo. Tá? Eu vou começar abrindo o programa de módulo aqui. E a gente vê o que tem dentro dele aqui. Basicamente tem só realmente o módulo. Tá? Tirei a parte do programa principal. Lembra que no outro vinha o programa principal logo aqui após? Ok? E o programa principal agora eu coloquei nesse área circunfi aqui. Né? Ó, só o programa principal. Tudo que eu vou fazer é falar para ele utilizar o módulo mod área. Tá? E do jeito que está aqui, ele vai usar tudo. Então, se eu fizer GFortran, uh, agora, como é que eu faço? Coloco mod área F90, área circunfe F90. E como saída, eu boto, sei lá, área circunfe Okay? Ele já compila, quando eu olho aqui, ele criou um arquivo .mod que tem é, é mais ou menos como aqueles, como aqueles arquivos que vocês que tem cabeçalhos no C, né? que você coloca hashtag é, include é, dentro do programa de vocês, e gerou executável aqui. Quando eu, quando eu executo o meu executável, né? raio de círculo 3, e aí ele me dá circunferência área. Bom, agora se eu quiser se eu quisesse calcular só a área do círculo usando a função acirc que tem dentro do, do meu módulo, né? Então eu posso fazer um outro programa principal chamado área f.90 e dizer para ele, olha, usa o módulo mod área, mas você só vai usar do módulo mod área a circ e raio, porque eu não quero. O que, que que acontece, né? Ele ele meio que copia, de certa forma ele copia o, o código binário do módulo, tá? E aí falando para ele só usar a cirque e raio, ele só vai copiar as partes de código binário referentes à função a circ e a variável e, a, e a variável raio, tá ok? Então, né? Posso chamar aqui esse cara. Quando quando eu compilar esse cara daqui então é, vou botar área como arquivo de saída e área.f90 como arquivo de arquivo código-fonte. Okay? Ele compilou e agora meu área, né, eu posso dar um, um raio do círculo de 3 de novo e nota que a área é exatamente. A mesma coisa eu poderia fazer se eu, se eu quisesse calcular a circunferência do meu, do meu círculo só, né? Poderia fazer é, um programa principal circunff 90 e mandar mandar o mandar ele usar só Lcirc e e raio. Okay? Então, ele usa só Lcirc, a função Lcirc e a variável raio. E quando eu faço gfortran uh, circunf para saída e circunf para, para código fonte, ele compila e quando eu pego o raio do meu círculo, dou raio de 3 e nota que ele sai exatamente o mesmo porque ele está usando a mesma função. Okay? e para terminar no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para como é que a gente faz para fazer o, o incluir um módulo no programa sendo que ele sendo que ele está num diretório uh, diferente do, do, do, do diretório de a gente está fazendo o nosso programa principal okay? então, até próximo até o próximo vídeo